Fala, galera! Começando aqui o segundo episódio dessa segunda temporada do Verbo Mochilar. Uh, hoje, na verdade, eu vou fazer aquilo que eu tinha prometido no início do vídeo passado, do primeiro vídeo, que é apresentar oficialmente o Cristiano, ele que é o dono do hostel aqui, não somente do hostel aqui, mas também de outros dois espaços aqui na cidade de Delfim Moreira, dedicado a estar recebendo turistas e, e viajantes. E hoje ele vai contar um pouco sobre. Eu fiz uma, na verdade, uma entrevista, um ping pong, onde a gente focou bastante na vida do Cristiano, para falar a respeito dele em si, é, o que, que levou ele a estar tá criando esse hostel aqui no meio dessa cidade e quais são os objetivos para esse para esse espaço e quem é ele, nessa, além de, de dono de hostel. Então vocês vão perceber que tem bastante é, informação é, relevante, bastante informação curiosa a respeito da história dele e a respeito desse espaço. Então, na sequência aí vocês vão conferir um pouco dessa entrevista que eu fiz com ele. Então, bora lá! Conforme prometido, uh, o Cristiano aqui está do meu lado. Uh, a gente vai fazer um bate papo rápido aí para vocês, para vocês entenderem como que funciona aqui a estrutura do hostel, como que uh, contar um pouco na verdade sobre a trajetória, a história do Cristiano e como que ele se instalou aqui na cidade e uh, uh, os objetivos e, e ambições dele para o hostel, tanto aqui para a cidade de Delfim Moreira e para a galera que, que ele recebe aqui. Então, Cristiano, valeu pelo, primeiramente por estar tá, é, conversando com a gente aqui do canal. E para começar esse bate-papo, eu queria que você falasse um pouco a seu respeito. É, quem que é o Cristiano, é, dono de hostel? E além de dono de hostel, é, o que, que, quem é você profissionalmente? É, então, Cristiano, eu estou com o hostel aí há uns quatro anos. É, profissionalmente eu me formei em psicologia, trabalhei por um tempo, mas foram muitas experiências depois disso, né acabou que eu me desvinculei um pouco da psicologia e atualmente eu estou tentando voltar, mas é, o, a questão principal aí que você perguntou em relação ao hostel né quatro anos que a gente está nessa nesse trabalho e agora começamos a tomar um rumo diferente, né, uhum. e acho que sobre isso a gente vai falar também no decorrer da, da entrevista. Legal. E uh, você é natural de qual, qual região? Então, eu sou de Goiânia, é, nasci em Goiânia, tô, mas estou tô aqui em Delfim já há uns 11 anos, desde 1900, 2009 aliás. 2009. É, já é um, já é um tempinho já aqui, é. né? Já deu para conhecer bastante da cultura mineira, das, <risos> das pessoas, da comida, né? Falo ai é perfeitamente. Já, a gente consegue <risos> entender tudo e também falar já bastante legal, coisa. Legal, legal. E me diz uma coisa, uh, quando de onde que surgiu essa ideia de, de construir um hostel em Delfim Moreira? É, então, é... é Desde quando eu cheguei a Delphine Moreira, tiveram alguns planos né, de trabalho, eu vim, quando eu vim, eu vim direto da Estônia, estava morando lá, e porque uma parte da família já estava é, residindo aqui, e aí assim, eu comecei com trabalhos diferentes, eu já tive um restaurante em Itajubá, trabalhei com construção civil lá também, uhum. e com transporte, entre outras coisas, e chegou o um momento que eu decidi fazer o que eu gosto de fazer, né? O trabalho com turismo porque para mim é uma das coisas que mais é, me chamaram a atenção durante a vida. Eu já com 18 anos já comecei a fazer minhas viagens, morei um tempo fora na, na Inglaterra, morei na Estônia, morei no Brasil em algumas partes diferentes também e aqui eu resolvi é, conciliar o meu trabalho ao que eu gosto de fazer. Então não podendo viajar tanto assim, porque chegou um momento que você tem que ter uma, um lugar, né, criar certas raízes, eu decidi trabalhar com hospedagem e Exato. turismo, né, então recebo pessoas e pra mim isso é como se eu estivesse viajando também. Uhum. Então é uma maneira própria, de continuar experiência. É... Ah, legal. Qual que é a estrutura básica aqui do hostel? Só pra explicar pra galera, pra eles terem um panorama. É, o hostel, ele tem é, duas suítes que a gente chama de suítes familiares, cada uma pode abrigar até cinco pessoas, são quartos grandes, né. E um outro ele é para grupos, né? um quarto que é compartilhado. A gente trabalha com essa ideia de hostel aqui, foi quase que pioneirismo né? na região, porque aqui, até assim, não é muito aceitável a situação de hostel, de você compartilhar o quarto com alguém estranho. Uhum. Mas houveram pessoas que tiveram interesse e também nossa, nosso turismo ele tem um foco de muitas pessoas que vêm de fora mesmo, São Sim. Paulo, do Rio. Ah. E aí, para eles, é mais comum. Então, dividir um quarto, sendo que no outro dia fazer vão fazer uma trilha no Marins ou vão fazer uma passeio de cachoeira. É, fora esse, esses, dois, esses três quartos que eu disse, tem um outro que ele é também compartilhado mais restrito a, a duas pessoas, né? um compartilhado feminino que a gente chama e um outro que ele é um quarto de casal que não tem banheiro dentro do quarto, o banheiro fica à frente, então essa é a estrutura eu acho que dá pra se assim, a gente consegue colocar 25 pessoas dentro tranquilo. É legal. já indo um pouquinho pro o tipo de trabalho que eu vim fazer aqui eu estou como voluntário e eu gostaria de saber de você é, quando que surgiu essa ideia de estar tá, é, instituindo esse trabalho de tá receb recebendo pessoas para fazer trabalho voluntário e o que, que você esperava com isso de estar tá recebendo essa galera aqui para estar tá fazendo trabalho voluntário é então o, o OCA ele acho que 2016 mais ou menos foi quando eu iniciei os trabalhos aqui e 2015 2016 e eu, um ano depois mais ou menos eu já comecei a receber voluntários a experiência veio até mim através de um amigo que foi fazer um voluntariado uhum. na Tailândia uhum. se eu não me engano e aí ele me falou a respeito, falou de como funcionava, então a gente começou a, a, a trocar, a, ideia, a trocar ideia, eu entrei no, no site, fiz, eu comecei pelo Workaway, okay. né, receber é, voluntários vindo através do Workaway, que é uma plataforma que trabalha com muitos estrangeiros também, uhum. então assim, eu praticamente... Eu o primeiro aqui em Delfim Moreira a trazer estrangeiros para cá, uhum. em peso, né? Porque eu atendia 12 voluntários em determinados momentos, de 8 a 12. Então eram muitos estrangeiros espalhados pela cidade, na né? cidade do <risos> interior Imagina de, de, de isso, Minas. Eram, foi assim, bem marcante a questão uhum. inicial. Quando começaram a surgir os voluntários aqui, tendo esse contato com o público da cidade. Que eu, eu julgo assim como uma experiência positiva para os voluntários uhum. e para a cidade. Assim, o que eu posso dizer em relação a esse trabalho, né, você está aqui como uhum. voluntário, e está fazendo um trabalho interessante de levantamento das, das coisas aqui na cidade, e também uh, mostrando para o canal o que, que acontece aqui dentro do OCA também. Uhum. Eu acredito assim que o, o voluntariado foi um ponto muito positivo né, que eu tive a sorte de encontrar com essa possibilidade porque é uma troca permanente eu recebo pessoas do Brasil, pessoas de fora e que trazem sempre alguma coisa nova para agregar nossos, nos nossos caminhos né? não só no meu, mas em todos os outros voluntários que a gente compartilha juntos aqui um tempo Eu não, é, por mais que a gente tenha passado por algumas dificuldades por mais que tenha que ter alguns acertos em alguns momentos, né? E é claro, é, acho que trabalhar com com essa é, rotatividade de pessoas é sempre difícil. Mas eu não tenho nada a reclamar dessas, desse trabalho voluntariado que eu recebo aqui. Pelo contrário, eu acho que eles me ajudaram muito em todo o processo que o OCA se fez até aqui. Sabe? Uhum. Cristiano, vou pedir para que você finalize aí a essa entrevista que eu estou fazendo com você convidando a galera aí que, que acompanha a gente aqui no Verbo Mochilar o que, que eles vão encontrar aqui no hostel e aqui em Delfim Moreira se eles vierem para estar tá visitando as sua, suas acomodações Legal! Bom, então a galera aí do Verbo Mochilar é, espero que vocês tenham sentido interesse de conhecer mais a respeito de Delfim Moreira, a respeito do, das unidades OCA vocês estão super convidados para vir aqui, seja como é, por meio de um voluntariado, como hóspedes, né, clientes para apreciar um pouco das belezas aqui da Mantiqueira. É, estamos aí funcionando normalmente, abertos e esperando, aguardando a visita de vocês. Vocês são todos bem-vindos. Bom, então é isso, gente. Finalizando aí com a mensagem do Cristiano. Vocês estão, vocês são muito bem-vindos aqui no, no Oca Roça e nas outras dependências. Então, venha visitar e venha apreciar tudo aquilo que a gente está vendo aqui todo dia. Beleza? Até mais!